you Saudações, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu Lúcio eu Não Abre, meus amigos, vamos para mais um videozinho de Calisto Protocol aqui nesse canal delicioso, sim, faz muito tempo, cara, que nós postamos um vídeo sobre esse jogo delicioso que está chegando aí no próximo dia 2 de dezembro, nós tivemos aí, recentemente, o trailer de lançamento dessa parada sendo anunciado aí pra gente, e eu vou aproveitar o embalo para poder trazer também algumas novidades referentes a um cara que vai participar do jogo, né, muito conhecido o ator e tudo mais aí, que já participou de diversos jogos de grande sucesso inclusive na indústria, que eu achei muito legal a adição e eu acho que vai ser muito massa também pro desenvolvimento do enredo do jogo e tudo mais, eu tô muito curioso pro isso protocolo, quero muito trazer conteúdo dele aqui para vocês, entendeu? poder me cagar todo aqui, seja em live, seja em vídeo e tudo mais, e trazer análise também, que é uma coisa que a gente gosta muito de fazer, então a gente vai conferir. Essa novidade aqui desse ator e conferir também o trailer de lançamento. Já deixa aquele likezão aí, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder notificação dos próximos vídeos. É uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos. E acessem também o nosso site que é o meialua.net para poder conferir lá as novidades de games, críticas de filmes e principalmente análises dos jogos também que saem por lá, meus amigos. Contamos com vocês e com o feedback de vocês também a respeito do nosso site, beleza? Então vamos lá! Sem mais delongas, pessoal, deixa eu trocar minha tela a gente poder começar a conferir algumas coisinhas relacionadas ao nosso querido Callisto Protocol. Primeiramente, trazendo aqui essa novidade, né, do Capitão Ferris, Leon Ferris, como eles colocaram aqui no perfil oficial, o braço direito do diretor daquela nave que a gente tá lá no Calixto e tudo mais. Se vocês prestarem bem atenção no rosto do caboclo aqui, ó, eu acredito que muitos vão sacar imediatamente quem é esse cara aqui, entendeu? Deixa eu até passar um pouco aqui as imagens pra frente, ó. Pra gente poder ver, ó. Leon Ferris. Aqui tá algumas imagens dele aqui com outro personagem. Alguns cenários e tudo mais aqui. Muito massa, né? Black Iron Prison. E ainda tem mais uma imagenzinha aqui também. A gente vendo personagem de costas e tudo. E aí, meus amigos. Esse rapaz aqui é ninguém mais, ninguém menos do que Sam Whittower, eu acho que vocês conhecem muito bem esse rapaz aí, deixa eu até trocar a imagem aqui, a tela na verdade Esse ator aqui responsável por muitos filmes aí da horas, né? ele participou de séries até como viu? também Que eu já assistia há muito tempo atrás e tudo mas principalmente de jogos, cara, ele participou de jogos de Star Wars, ele fez o Deacon também do Days Gone Então assim, ele tá muito envolvido em projetos relacionados a jogos, né, que é Star Wars Force Unleashed, como vocês podem ver Participou da série lá animada do, em 3D, né, do Star Wars Clone Wars Esteve no Han Solo também, é um filme que eu não assisti, eu não sabia que ele participava, mas, pa, mas tá por lá também Tá aqui agora no Calixto. então ele tem muitas passagens, tanto em filmes, séries, quanto em jogos também E como a gente acabou de falar, ele estrelou vários jogos aí muito famosos Aqui ó, Days Gone aparecendo aí embaixo também Então assim, ele estar participando de Calixto Protocol, eu acho que é uma excelente adição Porque, poxa, o cara já tá acostumado a participar desse tipo de projeto Então eu acho que vai ser muita... Vai ser uma entrega muito legal, né? Dele estar tá participando ali do enredo para poder engrandecer mais essa história, que a gente está bastante curioso. Inclusive, a Kimiko, lá do The Boys, que eu esqueci o nome dela que agora fugiu, está participando também. Vai ser muito legal, tô muito curioso com relação a essa história E aí, vamos lá pro nosso querido trailer de lançamento aqui de dois minutinhos Trazendo um pouco mais de Caliço Protocol Esse é o último trailer, eu acredito, né, que eles vão trazer pra gente antes do lançamento Porque Launch Trailer normalmente é isso, né? O jogo chega em menos de 15 dias pra gente no dia 2 de dezembro Então, sem mais delongas, meus amigos, deixa eu só parar minha musiquinha aqui para a gente poder dar uma conferida juntos nesse trailer e depois ir comentando aqui também acerca do que a gente vai vendo. Eu provavelmente vou ter que deixar a música um pouco mais baixa, pessoal, porque acho que tem música de direitos autorais aqui no meio. Vamos lá, vamos conferir juntos aqui e depois a gente comenta. Striking Distance Studios, fazendo? O Eles mataram todo mundo. Everyone. todo mundo. Ah, aqui me pôr, ali, ó. Deixa eu até baixar um pouquinho, porque realmente essa música vai dar direitos, mano. Esse lugar. É uma maneira de mudar você, o lugar que eles estão. Olha os monstros, cara. Nossa, pegou por trás. O robô. Caraca, que socão que o robô deu ali. Alguma coisa ruim. Muitas coisas ruins estão acontecendo aqui. Diz ele. Nossa senhora. Uma bichaiada. Eita essa musiquinha, rapaz. Vai dar copyright bonito. Eu tô falando até por cima assim, porque eu tô ligado que vai dar copyright, mano. Eu sei o que você é, eu sei quem você é e eu sei o que você fez. Olha o monstro, cara, que doideira. Nossa, quase que pega a menina. Ó, injetou ali um HPzinho enchendo aqui no pescoço. É muita vibe de Dead Space, né, cara? Eu gosto pra caramba, obviamente, porque, poxa, Dead Space é um jogo maravilhoso. É. A gente terminar com isso. Nossa, é muita vibe de Dead Space, cara Acho isso muito da hora The Callisto Protocol Aí, ó As edições, ó Day One Edition Digital Deluxe Edition também pra poder dar aquela conferida no site Pô, muito legal, velho Muito legal Olha aí, ó A Kimiko do The Boys Que eu esqueci o nome dela aqui agora Atriz muito da hora também Mais uma participação super especial E os combates aqui, mano Olha só como é que o jogo tá tenebroso, velho Os combates, pelo jeito, também tão bem intensos Como a gente já tinha visto, né e esse trailer de lançamento aqui, meu amigo, deixa o nosso hypezinho um pouco mais elevado aí Você viu o cara andando devagar no meio dos monstros ali, provavelmente pra não alertá-los e tal A ambientação do jogo tá demais, sabe também? Eu tô achando a ambientação muito incrível A história parece que vai estar muito legal também, parece que o cara foi levado pra esse lugar aí Ele fez alguma coisa, né? Ele é alguém conhecido pelas pessoas que estão ali, igual a menina falou com ele, a Kimiko, né? Então, assim, poxa, muito legal, velho. Muito legal. Tô muito ansioso, pessoal, por Calisto Protocol. Olha aí, ó. Mano, ó, esses elementos de Dead Space eu acho muito foda. Ele puxando o itemzinho ali, ó, pra poder jogar no personagem. Porque, pô, é uma equipe que trabalhou no Dead Space que tá construindo esse jogo, que tá fazendo esse jogo. Então, nada mais justo do que, né, ter elementos muito parecidos com o Dead Space aí. Mas, cara, que tá muito da hora esse negócio, tá? Eu tô muito interessado principalmente na questão da narrativa, obviamente. Toma uns sustinhos aqui, né? Fazer a alegria da galera nas lives e tudo. Que a gente provavelmente vai fazer uma cobertura em vídeo e em live pra vocês. Tanto com a análise. A gente deve fazer a primeira hora de gameplay dele também. E aí depois completar o restante em live, né? Com vocês aí. E é isso, meus amigos. No próximo dia 2 de dezembro aí teremos o lançamento de Calisto Protocol, né? Esperamos aí poder trazer uma análise para vocês antes. Vamos ver se a gente consegue o jogo antes do lançamento aí. E aí a gente vai trazendo nossas impressões aqui pra vocês e tudo Porque eu realmente tô bastante curioso E quero muito trazer esse conteúdo aqui pra vocês Que eu sei que vocês curtem ver a gente se cagando também Então meus amigos, comentem aí embaixo o que vocês acharam aí Desse trailer de lançamento de Callisto Protocol Se vocês estão empolgados com o jogo aí O que vocês esperam Quais as suas expectativas O que vocês estão mais interessados em ver